E beleza? Eu sou o Guilherme Dantes e hoje eu vou falar sobre o Felipe Neto, mano. Que tá batalhando aí contra o Bolsonaro, né? luta contra os influencers que não falam do Bolsonaro. Mas se você tá interessado nessa treta, até o final. E também tem um recadinho importante no final e bora pro vídeo, mano. Enfim, o que que aconteceu, cara? O Felipe Neto fez um vídeo carta aberta no Instagram, tá ligado? Dando para os influencers cara, se manifestarem contra o Bolsonaro e Que ele se manifestar se tá sendo conivente, está se sendo a favor do que ele tá fazendo, cara Eu acho que isso é um pouquinho, um pouquinho esquisito, mano Tá ligado? Mas enfim, né, mano Diz aí que todo mundo que tá a favor, né Do Bolsonaro, que não tá se manifestando Tá sendo a favor dele E aí o que aconteceu na repercussão na internet e tal e aquilo, mano, com a repercussão na internet, as pessoas começaram a comentar Vou falar sobre esse assunto, mano. Enfim, o que eu acho sobre isso? Eu acho que, tipo assim, cara, ele tá dando um follow nas pessoas, só porque elas não falam posição política. Eu acho que são demais, tá ligado? Realmente é bem demais até, mas é a opção dele, cara. Ele pode dar um follow que ele quiser, tá ligado? Mas é aquilo, mano. Ele tá dando um follow, eu acho que isso é um pouco exagerado Até porque ele tá criticando uma ditadura, tá ligado? Eu acho que ele tem que fazer diferente, não fazer igual Fazer a mesma coisa, você tem que falar mal de alguém pra ele te seguir, cara Porque sinceramente isso é muito, muito, muito ridículo da parte do cara, mano Eu acho que sinceramente isso é bem ridículo, bem... Um argumento que não faz muito sentido Até porque tu vai estar parecendo com o que ele tá criticando, tá ligado? Ele tá criticando o Bolsonaro, certo? Então, mano, por que, que ele tá fazendo igual, cara? Mas agora aí falando sobre o churrasco do Bolsonaro, tá ligado? Né? O que aconteceu com o churrasco, cara? Né? Ele não fez churrasco, porque né, o Rodrigo Maia tava fazendo aí uma manifestação. Enfim, no Congresso, cara... Né, lamentando as mortes. Que eu acho que não faz o menor sentido. Até porque, cara, não pode aglomeração do coronavírus, nem pra lamentar morte nenhuma. Tá ligado? Poderia manifestação no Twitter, sei lá, online, mano. No grupo do WhatsApp. Mas não, teve que manifestar logo no Congresso, cara, né E o Bolsonaro foi só pra não perder voto, cara. Ele não fez o churrasco, tá ligado? E tipo, sinceramente, cara, eu acho que.. Mano tudo churrasco, ainda bem que ele não fez churrasco. Até porque, cara, imagina, mano, ele faz um churrasco, tá ligado? Em plena quarentena do coronavírus, né? A gente tem que comemorar o Dia das Mães em casa, cara, aniversário em casa, tudo em casa, porque realmente não pode aglomeração alguma, tá ligado? Enquanto isso o Bolsonaro faz churrasco na casa dele. E é triste, mano. É triste, tá ligado? Né? Muita gente votou nele pra acabar com a corrupção que tava no Brasil Só que hoje em dia o cara parece que não faz nada, cara Tá ligado? Mas enfim, se você gostou desse vídeo, cara Eu acho que ele ficou um pouquinho mais longo do que vídeo que eu costumo fazer Né? Porque eu costumo fazer vídeo de 2 minutos e no máximo 3, tá ligado? Deixa seu like aí, mano, se inscreve no canal, claramente, né? Obviamente também Ativa o sininho e compartilha se você gostou desse vídeo Se você não gostou, mano, tá ligado? Se você não gostou, você simplesmente não gostou, tá ligado? Mas, cara, agora que vem o recado, mano. Eu vou deixar a partir de hoje, tá ligado? Menos o vídeo de segunda, porque a descrição do vídeo de segunda já tá pronta. O jogo e a música de fundo que eu tô usando, cara. Então, se você quiser saber qual música de fundo e qual jogo eu tô usando, vai na descrição. Então é isso, gente. Tchau, galera.